Pessoal, o assunto de hoje é pensão por morte Quem tem direito a deixar uma pensão por morte? Quem pode receber pensão por morte? Quem são seus dependentes? Quais são os requisitos da pensão por morte? Tudo isso e muito mais eu vou falar aqui no vídeo de hoje né? É um assunto muito delicado porque quem tem direito a receber pensão por morte? acaba de perder um ente querido, né? e nesse momento em que estamos vivendo, momento de pandemia, né? onde milhares e milhares de brasileiros estão perdendo seus entes queridos, né? e gostaria aqui de deixar a minha solidariedade às pessoas, e confortar, que Deus conforte os corações aí da, das pessoas que perderam seus entes queridos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pensão por morte É um vídeo muito importante Para você que perdeu um ente querido é, Eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o final Se você não perdeu um ente querido Glória a Deus Que compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas Que precisam saber essa informação Pois requerer um benefício que é de direito Não é vergonha para ninguém Mesmo após passados aí pouco tempo da, da perda do seu ente querido. Pessoal, meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em direito previdenciário. No vídeo de hoje vou falar sobre pensão por morte. Antes da reforma da Previdência, e a pensão por morte após a emenda constitucional número 103 de 2019 que trouxe diversas alterações na pensão por morte é, eu preciso aqui explicar para vocês eu preciso informar para vocês que eu vou dividir esse vídeo em dois blocos pois foram diversas alterações e se eu falar tudo todas as alterações em um único vídeo ficará muito cansativo para você que tem um interesse em assistir convido vocês que ainda não são inscritos no meu canal no nosso canal clicar aí em se inscrever ativar a opção o Sininho todos e dar aquele joinha se gostar da informação que eu estou passando aqui para vocês pessoal é, vou começar falando quem pode deixar a pensão por morte. Quem é que pode deixar a pensão por morte? São aqueles contribuintes que estão contribuindo para o INSS. O segurado obrigatório, os trabalhadores obrigatório de carteira assinada, é, esses podem deixar a pensão por morte por, para os seus dependentes. Contribuinte individual ou contribuinte segurado facultativo aqueles que estão em gozo de benefício previdenciário os aposentados seja por invalidez ou não auxílio doença exceto auxílio acidente certo pessoal? muito importante quem está em gozo de auxílio acidente não deixa a pensão por morte mas quem está em gozo dos outros benefícios previdenciários esses deixam sim a pensão por morte é quem pode deixar também a pensão por morte é aquele segurado do INSS que está em período de graça. O período de graça é aquele período em que o, o contribuinte deixou de contribuir, mas tem um período aí de graça, né? mesmo não estando contribuindo. Esse período pode ser entre 12 meses a 36 meses. Quem tem período de graça de 12 meses aquele trabalhador que já tinha mais de 12 contribuições e parou de contribuir no momento que ele para de contribuir ele tem um período de graça 12 meses e se dentro desse período de graça falecer o seu dependente vai ter direito a receber a pensão por morte esse período de graça de 12 meses pode ser estendido para 24 meses quando esse contribuinte já possuía mais de 120 contribuições. Se estende por mais 24 meses de período de graça. E se falecer dentro desse período, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. E mais, poderá ser estendido até 36 meses. Basta comprovar que estava aí. É, procurando emprego Às vezes lá no Cine Tem um cadastro lá no Cine Procurando emprego, entregando currículos né? Esse período de graça Se estende por 36 meses E se o falecido né, Veio a óbito Dentro desse prazo Dentro do período de graça Os seus dependentes Terão direito à pensão por morte Agora que vocês Já sabem quem é pode deixar a pensão por morte, eu vou falar que quem pode receber, quem tem o direito de receber a pensão por morte, a legislação ela traz para a gente três classes. Na primeira classe, quem são as pessoas que estão na primeira classe? São cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos e filhos inválidos. Esses estão na primeira classe. E é importante que se diga o seguinte, as pessoas que estão na segunda classe só tem direito a receber a pensão por morte se o falecido não deixou ninguém da primeira classe. É uma escala. Se o falecido não deixou nem cônjuge, companheiro, filhos menores ou filhos inválidos maiores de 21 anos a gente passa para a segunda classe que são os pais os pais têm direito a receber a pensão por morte mas antes que eu fale sobre os pais é preciso aqui enfatizar que quem está na primeira classe não precisa comprovar dependência econômica eu filho marido não preciso comprovar que dependia economicamente da minha esposa. Minha esposa não precisa comprovar que dependia economicamente do marido aqui. Não precisa. Basta comprovar que era casada. E ela vai ter direito à pensão por morte. Meu filho, basta comprovar que é meu filho. Com a certidão de nascimento, ou CPF, seja lá o que for. Não precisa comprovar dependência econômica. Agora, os da segunda classe, os pais, esses, sim, têm que comprovar dependência econômica. Agora que já falamos quem está na primeira classe, quem está na segunda classe, eu preciso explicar quem são as pessoas que estão na terceira classe. E a mesma regra, as pessoas que estão na terceira classe só terão direito a receber pensão por morte se o falecido não deixou ninguém, nem da primeira classe, nem da segunda classe. Se o falecido não deixou nem companheira, nem cônjuge, nem filhos menores de 21 anos, nem filhos maiores inválidos, nem pai, nem mãe, a gente passa para a terceira classe, que são os irmãos. Os irmãos menores de 21 anos de idade e maiores de 21, desde que sejam inválidos. Esses da terceira classe também terão que comprovar a dependência econômica tem nicho de prova para juntar no INSS ou na justiça e comprovar que dependia economicamente do seu falecido irmão a legislação ela traz essas três classes a jurisprudência já trazia uma outra classe a gente vai chamar aqui de quarta classe e a emenda constitucional número 103 de 2019 trouxe a quarta classe, que são os enteados e o menor totalado. Esses também têm direito a receber pensão por morte. Agora, a emenda constitucional disse que esses terão que comprovar dependência econômica e que com certeza é, será motivo aí de ações é, judiciais né, para não precisar comprovar a dependência econômica, pois trata-se aí de, de uma possível inconstitucionalidade que a gente vai brigar por isso, a gente advogado vai brigar para que os menores né, tutelados e os enteados não precisem comprovar a dependência econômica. Agora que vocês já sabem quem pode deixar a pensão por morte, quem tem o direito de receber a pensão por morte, eu preciso explicar para vocês se a pensão por morte requer carência ou não número mínimo de contribuição para ter direito à pensão por morte de início já informa que não há necessidade de carência basta ter uma única contribuição e seus dependentes terão direito à pensão por morte agora a legislação não a reforma da previdência mas a legislação lá em 2015 alterou o requisito do tempo mínimo de contribuição que o falecido tinha que ter e o tempo do relacionamento e é o seguinte lá em 2015 veio uma lei e disse o seguinte agora para os óbitos a partir dessa lei o segurado falecido se tiver mais de 18 contribuições e mais de dois anos de relacionamento os viúvos receberão por um prazo determinado e quanto mais novo o viúvo ou a viúva é menor é o prazo de duração da pensão por morte quanto mais velho maior é a duração do prazo da pensão por morte e aí o seguinte a lei disse o seguinte. Aquele falecido que ainda não tinha vertido para o INSS 18 contribuições, ainda não tinha as 18 contribuições, ou o relacionamento não tinha dois anos, a viúva ou viúvo receberá a pensão por quatro meses apenas. Se o segurado falecido não tinha 18 contribuições ou não tinha dois anos de relacionamento, o prazo de duração da pensão por morte é o prazo de quatro meses. Agora, se o segurado falecido tinha mais de 18 contribuições e o relacionamento tinha mais de dois anos, aí sim, os dependentes receberão a pensão por um prazo determinado. Mas que prazo é esse, Rodrigo? O prazo, para ficar mais didático, eu vou deixar uma tabela aqui. Sabe de acordo com a idade da pessoa que tem direito do dependente a receber a pensão por morte do cônjuge ou companheiro. Qual é o prazo de duração para aqueles dependentes né, em que o falecido já tinha mais de 18 contribuições e o um relacionamento mais de 2 anos? De acordo com a legislação, os dependentes até cônjuge ou companheiro até 21 anos de idade, no momento de óbito que tinha até 21 anos de idade, esses receberão a pensão pelo prazo de 3 anos. Agora, se o companheiro ou cônjuge no momento do óbito tinha entre 21 anos e 26 anos de idade, esses receberão a pensão pelo prazo de 6 anos. Se tinham entre 27 anos e 29 anos, esses receberão a pensão pelo prazo de 10 anos. Se tinham entre 30 anos e 40 anos, esses receberão a pensão pelo prazo de 15 anos entre 41 a 43 anos receberão a pensão pelo prazo de 20 anos e quem tinha 44 anos ou mais no momento do óbito receberão a pensão para sempre de forma vitalícia essa alteração ocorreu lá em 2015 e está vigente até hoje essa tabela que eu informei aqui a vocês mudou em 2021 já não é mais essa essa tabela somente é válida para os óbitos ocorridos de 2015 até 2020 até 31 de dezembro de 2020 em 2021 já existe uma nova tabela a legislação mudou e eu vou falar para vocês no próximo bloco juntamente como é que funciona o cálculo da pensão por morte e se é possível acumular com outra aposentadoria ou não como é que funciona o acúmulo de pensão com a aposentadoria ou outro benefício previdenciário pessoal no primeiro bloco é isso espero que você tenha entendido como é que está a pensão por morte se você gostou do vídeo gostou das informações gostou do conteúdo né, e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal Ativa o sininho e clica na opção todas para receber as próximas notificações. Dá aquele joinha. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, a sua crítica ou sugestão. Que com certeza eu responderei com o maior prazer e a maior satisfação. Portanto pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.